Sarava os pretos velhos. Preto velho quando vem, vem beirando os pés na cruz, vem pedindo proteção para os filhos de Jesus. A terra tremeu, tremeu, a terra tremeu, tremeu, a cruz tremeu, só não tremeu Jesus. Preto velho quando vem, vem beirando os pés na cruz, vem pedindo proteção para os filhos. A terra tremeu, tremeu, tremeu a cruz. Só Jesus não tremeu. Preto velho quando vem, vem beirando os pés na cruz, vem pedindo proteção para os filhos de Jesus. A terra tremeu, tremeu, A terra tremeu, tremeu, tremeu a cruz. Só não tremeu Jesus. Preto velho quando vem, vem beirando os pés na cruz, vem pedindo